uma medalha. Mas a descoberta que a gente vai mostrar pra vocês tem o peso de uma conquista, daquelas que ajudam a reescrever a história do esporte no Brasil. Esse é o Adolf Klingelhofer. O nome é até difícil de falar, né, gente? Ele foi o primeiro brasileiro a participar de uma Olimpíada há mais de um século, no ano de 1900. Só que o Adolf não foi só o primeiro atleta brasileiro dos Jogos. O que ninguém sabia é que ele foi fundamental para que o nosso país começasse a disputar as Olimpíadas. Estamos na Belle Époque, um período de efervescência cultural na capital francesa que durou quatro décadas, entre o fim do século XIX e o início do século XX. Foi quando nasceu a Torre Eiffel. E quando o parisiense fundador das Olimpíadas Modernas levou os Jogos para casa dele. Paris recebeu a Exposição Universal em 1900 e o barão Pierre de Coubertin queria realizar as Olimpíadas ao mesmo tempo. A única forma de se conhecer o mundo sem internet, sem telefone, sem televisão, sem cinema, era trazendo o mundo para a cidade. Então essas feiras universais eram onde os países eram apresentados e se faziam grandes negócios. E Paris se apresentou com uma competição bem diferente daquela que conhecemos hoje. Com provas que a gente nem acredita que um dia já foram olímpicas, como por exemplo, o cabo de guerra e o tiro esportivo com alvos vivos, pombos, Era outra realidade, mas foi no atletismo que uma curiosidade histórica para o esporte brasileiro acabou acontecendo. Adolf Klingelhofer era um nome conhecido na época, a ponto de ser usado em reportagens didáticas que explicavam o que era a corrida com barreiras, uma das especialidades dele. Além dessa prova, em Paris, ele disputou também os 60 e os 200 metros rasos. Nem se classificou para a final. Mas por que a história de Adolf significa tanto para nós, brasileiros? Já que a primeira delegação do Brasil só foi enviada para os jogos de 1920, na Antuérpia, na Bélgica. No ano passado... O jornalista Paulo Roberto Conde recebeu uma informação impactante do Comitê Olímpico Internacional e do historiador francês Alain Bouillet. 20 anos antes, em 1900, um brasileiro tinha participado dos Jogos de Paris. O Adolfo nasce naquela Paris de 1880, filho de um vice-consul brasileiro que tinha saído do Rio de Janeiro para assumir esse cargo na capital francesa, e aí, ele imediatamente, quando nasce, além, obviamente, de ser um cidadão francês, ele recebe a cidadania brasileira por ter pais brasileiros. Mas será que isso faria de Adolf um representante brasileiro nos Jogos? Havia pouquíssimos comitês olímpicos nacionais. Os atletas participavam individualmente. Era um problema para identificar a nacionalidade de vários competidores. Segundo o Comitê Olímpico Internacional, os resultados alcançados por Adolf nos Jogos de Paris são registrados como os de um atleta francês, porque ele defendia um clube francês. Nós tínhamos o assim, um registro dele, né, é, como um cidadão de dupla nacionalidade, ter nascido na França, filho de diplomata, né. Isso nós tínhamos conhecimento, os detalhes você está nos trazendo agora, é interessante, é um embrião da história olímpica né? do Brasil. Só que a era visto sim como um representante do Brasil e tinha muitos amigos brasileiros, como o aviador Santos Dumont. 14 anos depois de competir em Paris 1900, ele participou de uma reunião importantíssima, em que se decidiu incluir a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos. No dia 16 de junho de 1914, às 5 horas da tarde, uma terça-feira, um banquete foi servido nessa sala, que é uma das mais bonitas da Prefeitura de Paris. Todos os representantes dos países que faziam parte da festa olímpica foram convidados. Adolfo estava aqui. E aí, durante a apuração, nós também encontramos um documento oficial da Prefeitura de Paris, e que conta ali, como delegado do Brasil, o nome. Adolf Cristiano Klingelhofer, para nossa surpresa. O principal evento da Convenção de 1914 foi realizado na Universidade de Sorbonne. Neste palco do grande anfiteatro estava a nata do movimento olímpico internacional. Aqui eles celebraram as duas décadas da volta dos Jogos Olímpicos e também discutiram novas regras, tudo com a pompa esperada. A partir daquele momento, em junho de 1914, o Brasil se torna um membro do Comitê Olímpico Internacional e pode disputar os Jogos Olímpicos. Inclusive, provavelmente, a nossa estreia seria em 1916, em Berlim. Só que aí acontece a Primeira Guerra Mundial e tudo fica em suspenso. A Adolf foi convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial. Anos depois, foi condecorado com a medalha da legião de honra francesa, a maior honraria do país. Ele visitou o Brasil algumas vezes e chegou a escrever para o jornal Correio da Manhã. Assinou a crônica da goleada da seleção de futebol do Uruguai sobre a França nas Olimpíadas de 1924, em Paris. Adolf morreu em 19 de dezembro de 1956, aos 76 anos. Está enterrado em um dos locais mais nobres da capital francesa, o cemitério de Passy. Quando entramos em contato com a Prefeitura de Paris para saber sobre a lápide do brasileiro, descobrimos algo mais. Meu nome é Jean-François Pécurie. É? Eu sou guardião. Do cimetière do Passy. Assim como Adolf, Jean-François também nasceu em Paris e tem raízes brasileiras. A mãe dele é baiana de Juazeiro. Ele foi adotado ainda bebê, criado por uma família francesa. E por isso, não fica tão à vontade com o português. Fiquei emocionado e honrado ao saber que um atleta brasileiro está enterrado aqui. Nunca ninguém tinha me perguntado sobre ele. Mas pode ser que isso mude e os brasileiros queiram vir visitá-lo. Adolf não teve filhos, mas a nossa equipe encontrou uma parente distante dele, na Suíça. E descobriu mais uma coincidência incrível. Viajamos para a pequena cidade de Al. Entre os menos de 7 mil habitantes está a sobrinha bisneta de Adolf, Odile Latré. E o curioso é que a vida dela também está ligada ao esporte. A Odile nasceu e cresceu em Paris, mora aqui em Aul, na Suíça, fronteira com a Áustria, mas tem uma relação próxima mesmo com um micropaís, Liechtenstein. Lá ela é a treinadora principal da seleção de Karatê. Fomos nós que contamos para outro que ela era descendente de um atleta franco-brasileiro. Eu não sabia de nada. Achei fascinante pesquisar e descobrir tudo. Depois que ouvi falar do Adolf. As histórias pessoais de Adolf e Ode desconsideram as barreiras que uma fronteira pode construir. São do mundo. Cada um à sua maneira e na sua época. Ele nos uniu. Todos nós. Ele uniu França e Brasil. Ele não pensou, estou participando pela França ou pelo Brasil. Ele participou com todo o seu ser. Acho que essa é a melhor maneira de agradecê-lo pelo que fez.